Bom família, esse vídeo aqui é um vídeo bem, mas bem Uma coisa assim que fala, meu Deus, por que isso acontece comigo, tá ligado? Aconteceu nesse vídeo Eu então, não vou dar spoiler não, mano, assiste até o final e me fala se isso já aconteceu com você, beleza? Então eu espero que você tenha gostado do vídeo, mano Não esquece, já deixa aquele like marotão Já compartilha com os amigos aí, mano, o vídeo compartilha com geral, tá ligado? Porque esse ano é o ano de vitória pra todos nós, tamo junto? Então é isso, mano, se você chegou aqui de paraquedas, já se inscreve aí rapidão, beleza? Botãozinho vermelho, assina a notificação em geral aí, tamo junto Curte os vídeos, beleza? É nóis, valeu Até o próximo E aí, será que nós ganha? Será? Pena é o pai que o inimigo cai, né? Marca aí então Já que você tá falando que nós vai ganhar E o avião tá indo no sentido horário Da Fênix ao oposto Bom, se você falou, quem sou eu pra negativar O SP6 Serasa, né? Normal, pô, até assim Não, a gente deixou meia portinha, HD Tem duas portas lá na loja Mas nós deixou uma só, tá ligado? Lá no drive, lá tá fechando a parte de loja tiro Tô dando tiro nos caras caindo, caralho Boa, caralho Nunca achei que tu fosse morrer na vida Calma aí, relaxa que eu tenho Eu tenho um, um plano Inverso Seu amigo me atou Se eu arrombar Eu atirei nele, ele subiu, já tá sem colete, tá super pulascado, tá ligado? Boa, então joga lá em cima no, na parte mais alta do prédio. Ele tá lá. Não, mas ele vai pular, ele vai pular. É, pô, o tá que eu tô falando? O quê? Tu pegou um bagulho, achou que era um ataque aéreo e é um vante? Mas tava ataque aéreo, pô. Mas agora você ativa... Caralho, que escola que você estudou, velho. Nossa, que bosta, cara. Tava um vante. Essa foi boa, em HD? Não. Nossa. Caiu pra cá, HD. Ali. Ele pô a cabeça. Aí eu choro. Tava no Tava no que não tá aqui, bem aqui é onde eu marquei, ó. Entrando. No verde? Sim. Que carai, ah, ah, tá ali, tá ali, ó? Tá, ali, ó. tá lá, tá lá? Ele tá, ele, ele tá com. Nossa, granada, vai, vai. Coletinho, bala na Ai. cabeça. Não, boa, não, né? não, só tirei colete. Tá, tá Aham, uh -huh. relaxa, o ele vem. tá pulando e levantando. Aham oh. tá? uhum. Ele não vai pra cara agora, HD Mano, eu tô quase subindo lá por cima filho. Não, não, vamos, vamos capear as coisas aqui E morreu Tava de sniper, HD Tinha acabado a minha bala HD, vamos lá, vamos lá. Direita, direitinha, direitinha Atrás do carro, tá atrás do carro abaixado você é o Boa Foi? Mas se você perder, HD, é. eu tô no soco, mano Agora vai ah, lado, mas... Soco, viado. Uhul! Ó, oh, moleque! Nooo! <risos> caraca, foi no soco, velho. Tô indo aí com você, HD. Onde você vai? Eu tô atrás de você. Beleza, vou cortar aqui o paraquedas. Vou pular como se não tivesse amanhã. Caraca, cadê? Vai ficar no mercado, velho HD, Peguei assistência de eliminação Onde será que foi? Eu tenho um escudo Marcado, tô indo. You hair. You. Vou correr do mercado Não tô ouvindo ninguém mais A sniper que eu tava era muito boa, velho É que só sobrou ela é, tá aqui, é, caraca! É, eu te dei. É, oh, amigo, amigável. Tinha trocação aí, ah, ó. Deu, Só um, cara. Vamos, vamos. Você viu que filho de uma rapaz... Vamos pegar ele. Provavelmente. Cadê, cara? Eu sei, mas eu tô tomando tiro de algum lugar. Cadê? Eu tomei tiro e não sei de onde. Se foi coxinha, onde foi? Eu ouvi só o barulho, tipo. Tá ligado? Nós estamos um lugar não muito agradável, HD. Caraca, tem uma.. Eu tô passando por umas caixinhas aqui, velho. Ah, caraca, não tá trocando de arma. HD, sabe aqui onde eu tô? Tem arma pra você, velho. Carai, mano, não tava, não tava vi trocando vi de vi arma, vi. gay. Eu tava tentando trocar de arma, o bagulho eu não tava baixando, mano. Ali atrás a caralho, ó. Mano, sabe que eu preciso de um pente estendido, velho. Porque o pente estendido na arma salva, cara. Caraca, HD, se liga essa sniper aqui. Olha lá atrás da, da, dessa parede, HD. Aqui dentro da casa. Boa, HD Deixa HD, a é safe ele tem amigos, ele tem de... Eu sei, eu tô ligado Ui, agora ferrou, HD Vamos atravessar rápido isso aqui, mano Vamos Vai lá p... Não tô vendo ninguém eu ainda no sensor Tô vendo ninguém ainda, HD A gente tem que tentar avançar, cara Não tem jeito Cara, a gente tá no limite da safe, cara A gente tá sempre no limitão mesmo, velho Isso é foda, que é hardcore, tá ligado, meu irmão? Achou? Tenho Quanto? Pega aqui, ó ah! <risos> Nossa, eu não acredito, velho Pô, Qual bala que você precisa, HD? HD, tá o cara aqui na frente, viado Atrás da rocha aqui, ó Tô indo, segura. Outro lá na frente, então, ó Tô indo, segura. Tem um aqui que tá perto da gente E tem outro que tá, tá longe Eu acho que ele não conseguiu dar a volta pela rocha, HD eu vou pelo campo, eu vou pelo campo, eu vou certo, pelo campo Aceite HD, vou soltar por aqui você Ai, caraca É, você que tá é. HD, mamãe, mamãe, mamãe Ah, comecei a travar HD Ó, oh, ó, oh, HD, sniper, sniper, sniper Não Sniper ele, ele, sniper ele aqui, ó não para ele, paradinho eu Não tô vendo, no mato, não mato, no mato, no meio do mato, ó pera aí, pera aí. Sério? Ele tá, aqui? tá, tá aqui, ó ah, Bem ah, no meio do matinho, achou? Já se, se ele correu, acerto na casa, Aqui, aqui, tá HD isso, isso. Avistado. E esse cara do meio do mato, você acertou ele, gay? Aqui dá pra nós ganhar essa, HD Pô, a plaquinha boa. Caraca, essa pedra salvou nós, hein, bicho? Pelo menos nessa partida. A zona Nada, não tô vendo ninguém, eles HD. Têm que vir. Eles têm que vir, Provavelmente. O HD, não fica desse lado. Fica nas costinhas aqui, mano. Eles têm que vir, mano. Tem certeza? Olha a safe. Não, mas é um gay. Deixa eu ver quantos tem. 18, cara. E muita gente viva ainda, HD. Cadê a safe? A safe. Vem por esse lado. Não vai dar, não vai dar, não vai dar. Não, aqui tem a ponte, aqui tem a ponte, mano, eu arrisquei por aqui, HD. Sorry, bro, mas. 15 vivos. Nossa, não mor morreu 3, cara. Tudo lá da safe, HD. Ai, caraca! Cai, foi mouse, foi mouse. Tô atrás da casa. Cara aqui, o CHD. Matei. O CHD. Valeu. Tô sem bala. É aquela bala lá, é aquela bala lá. Eu não vou tirar aqui com o Matei, de finalizei pra você. Boa, HD. Tá aqui em cima, HD. Tá aqui em cima, tá aqui em cima, tá aqui em cima da gente. Ó, tá bem aqui. Tô com pouca munição. Boa, caralho. Ah, não, Brasil! Não, Brasil, não faz isso, Brasil! Ah, não, cara, eu não acredito nisso, velho Eu não acredito Ô, oh, mano, caralho, HD do céu Ah, mano, ah, HD, puta que lá, merda, cara